Vamos continuar então o nosso estudo de movimento circular, dessa vez, né, é, do ponto de vista de ângulos. Então, vamos ver o que é a velocidade angular. Imagina que eu tenho né, uma partícula a uma certa distância R da origem executando um movimento circular. Essa partícula, né, em um certo instante de tempo, esse aqui é o módulo, é o vetor posição dela. Tá okay? E ele faz um certo ângulo θ com a origem. À medida que, esse, que essa partícula vai executando o movimento circular, que ela vai se transladando ao longo do círculo, θ vai mudar. Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos colocar aqui é em que sentido o nosso o, o movimento está se dando. Em que sentido, ao longo do círculo, o movimento está se dando. Tá? É, a convenção usual é que tanto o ângulo quanto a variação de, de ângulo são positivos né, se os dois forem medidos em sentido anti-horário. Então, à medida que a minha partícula vai exercendo o movimento dela, né, nota que a variação de ângulo aqui né, sempre se dá em, em sentido anti-horário para esse movimento e aí Δθ né, é positivo e θ e Δθ medidos a partir do a partir daqui são os dois positivos, ok? Então agora vamos olhar o que vamos olhar qual é a relação entre a velocidade linear da minha partícula que lembra, né, num movimento circular a velocidade tangencial do ponto e da, e da velocidade angular da minha partícula. A velocidade angular a gente define instantaneamente como derivada do, do ângulo, então o ângulo é uma função do tempo, em relação ao tempo. Nesse caso, né, como o ângulo está variando sempre positivamente em função do tempo, ω é maior do que zero. Ao mesmo tempo, a partícula percorre uma distância S igual ao arco de círculo, igual ao arco de círculo... Uh, compreendido pelo ângulo pelo ângulo θ aqui, tá certo? Quer dizer, a partícula está numa posição uh, numa posição aqui que é r vezes o, o, o ângulo que ela faz aqui, tá certo? Então isso isso aí, né? Quando eu derivo isso daí em relação ao tempo, eu tenho o quê? A velocidade linear da minha partícula, velocidade tangencial, okay? que é simplesmente ds dt, mas se eu substituo s igual a r vezes θ aqui, essa expressão se torna d, derivada em relação ao tempo, de r vezes θ, mas r é constante, posso botar para fora da derivada, e agora eu fico com r dθ dt. Ora, dθ dt eu acabei de definir, é ω, ok? Então, eu vou, ter que, eu vou ter que a velocidade tangencial é r vezes ω, r é o módulo do vetor, então, um número positivo, e ω para esse movimento aqui também é positivo. Então, a velocidade tangencial está definida né, como positiva para ω maior do que zero. Vamos olhar, então, agora o que, que acontece se ω for menor do que zero, tá certo? No caso, se, o meu, se a minha partícula estiver movendo em sentido anti-horário, ok? É, aqui está errado, tá? São, são, é sentido anti-horário. Então, a convenção é de que θ e delta Δθ né, são menores do que zero se medidos em sentido anti-horário. Se a minha partícula está se movendo está é, tá circulando em sentido anti-horário né? a velocidade angular dela vai ser o que quando os ângulos variarem, vão variar negativamente né? por quê? Porque eles fazem com que o ângulo total entre o eixo horizontal e o vetor posição da partícula num, inst num certo instante de tempo seja, esteja diminuindo tá? então a velocidade angular que é definida como dθ dt, agora é menor do que zero. Por quê? Porque Δθ, ou dθ, quando a gente fizer o limite para infinitésimo, vai ser menor do que zero. De novo, né? o comprimento de arco compreendido entre a origem e a posição da partícula é s igual a r vezes θ, θ dado em radianos, ou seja, né? em múltiplos de 2π e não em graus. E a velocidade tangencial da minha partícula continua sendo ds dt. Substituo de novo S igual a R vezes θ, né? e agora minha velocidade tangencial, que tem a mesma expressão da outra do movimento anterior em sentido horário, ok? é rω menor do que zero. Por quê? Porque r é o módulo de um nu, então ele é positivo, mas ω, que é a velocidade angular, em sentido anti-horário, é negativa. Okay? Então, na próxima, no próximo vídeo, a gente vai ver é, o que, que é a aceleração angular de um corpo.